O plenário da Câmara de São José dos Campos recebeu uma audiência pública para debater as causas e consequências do uso de agrotóxicos nos alimentos consumidos no país. O encontro, promovido pela vereadora Amélia Naomi, contou com a presença do engenheiro agrônomo Ricardo Novaes, do oceanólogo Wilson Cabral e do defensor público Marcelo Novaes. Alunos de escolas estaduais e munícipes também participaram do debate sobre o aumento do número de substâncias químicas liberadas pelo governo federal no último ano. super pertinente trazer isso para um tema local, discutir políticas públicas no âmbito municipal que possam também monitorar. Entendendo que não é uma agenda contra o agrotóxico, a favor do agrotóxico. É uma agenda de como podemos usar esse tipo de recurso de uma forma mais inteligente. Foram discutidas questões extremamente importantes, como as compras públicas de produtos orgânicos, para incentivar a produção orgânica, para preservar a saúde das crianças e das pessoas que estão em tratamento nos nossos hospitais. E também fiquei impactado com, com a sensibilidade, é, com relação à questão da pulverização aérea no nosso município, também conhecido como fumacê, onde os agrotóxicos são usados no combate aos vetores de algumas epidemias. Além do contágio dos alimentos, o encontro também abordou a contaminação da água por agrotóxicos. Wilson Cabral explicou que São José é um dos municípios do estado que mais detectaram substâncias químicas nas águas que saem das torneiras da cidade, com 27 elementos que podem ser considerados tóxicos. Quando a gente fala especialmente da água, por exemplo, aqui em São José, que é uma pesquisa relativamente recente, a gente fica, os dados são de fato alarmantes, a gente não pode achar que, que isso é muito alarmismo. Não, é, são alarmantes mesmo e é preciso se preocupar com esses dados e tomar algumas providências para lidar com isso. Com dois projetos de lei sobre o tema tramitando na Câmara, a vereadora Amélia Naomi acredita que a participação popular é importante para trazer mais transparência ao assunto. O projeto já passou, está passando pelas comissões, as comissões vão aparecer, né, então é por isso que a gente está articulando para que a gente tenha esta, esse projeto aprovado, mais do que aprovado, mas que a sociedade participe, né, que a gente consiga acessar no site da prefeitura, olhar os documentos da própria Sabesp, porque esses documentos existem hoje, o relatório existe, mas é um relatório super difícil de interpretar, né? mas que a gente tenha esses relatórios de uma forma é, para leigos né? e que seja divulgado para que a gente saiba o que a gente está bebendo, o que a gente está comendo. A população também pôde participar, dando sugestões e propondo soluções alternativas ao consumo de alimentos que estariam contaminados por agrotóxicos. Após ouvir atentamente tudo o que foi debatido, o estudante Marcos Vinícius, da Escola Estadual Valmar Lourenço Santiago, do Campus de São José, pretende levar as informações que aprendeu sobre agrotóxicos para os familiares e vizinhos. É importante nós saber o, a causa do agrotóxico, principalmente na nossa saúde e, e como evitar, né, o tanto de agrotóxico. Não só para a família, mas sim como a sociedade inteira.